Essa foi a minha rotina em Loop nos últimos 10 dias trabalhando em um projeto para submeter para o WWDC. Pera, WWDC? Para quem não sabe, a Conferência da Época acontece todo ano na Califórnia. E para participar, existem basicamente duas opções. Ou você participa de um sorteio e, se selecionado, você paga a bagatela de 1599 dólares no ingresso. Ou você pode concorrer a uma bolsa estudantil, mas para isso você precisa submeter uma experiência interativa de até 3 minutos. E foi isso que eu fiz. Para mostrar o processo de desenvolvimento desse projeto, eu dividi em três etapas. A primeira é a prototipagem. Logo de início eu sabia que queria desenvolver um jogo no estilo puzzle. Como o tempo era curto, eu pensei em unir a interação do cubo mágico com a bidimensionalidade do Tangram. E foi assim que surgiu o primeiro protótipo feito de post-it do que depois se tornaria o Cubix. Depois de muita discussão e de algumas paredes rabiscadas, as primeiras fases foram delineadas. E aí começou a etapa de codificação. Por mais que a submissão seja individual, o processo foi extremamente colaborativo. A primeira versão era essa aí, era literalmente quatro quadrados juntos que ficavam girando non-stop. Após algumas versões e muitas modificações depois, o código foi se aprimorando até que a mecânica básica do jogo já estava rodando. E aí entramos na última etapa, de usabilidade. A experiência é dividida em cinco fases, e o objetivo do usuário é encontrar a melhor maneira de organizar as cores. A primeira fase serve para o jogador entender a mecânica básica do jogo, que é trocar os triângulos de lugar através do toque. Basicamente, o jogo divide-se em quadrados, que são formados por quatro triângulos. Esses triângulos de dentro do quadrado não podem ser trocados entre si, ou seja, só é possível trocar os triângulos por triângulos que integram outro quadrado. Já na segunda fase, eu apresento o segundo movimento do jogo, que é o de girar o quadrado. Para isso, o usuário utiliza o joystick. Ele pode ser girado tanto para um lado como para o outro. O joystick na verdade ele foi um jeito de trazer uma funcionalidade conhecida do público, além de guiar o usuário, uma vez que é necessário combinar as cores do joystick com as cores do quadrado. Já na terceira fase, adicionam-se alguns quadrados e o usuário é desafiado a utilizar as duas mecânicas já conhecidas para organizar as cores. Lembrando sempre que os triângulos só podem ser trocados por outros triângulos que estão nesse X formado internamente. Na penúltima fase é retomado o conceito de que as cores do quadrado devem estar exatamente no mesmo ponto em que aparece no joystick. Através do joystick com cores divididas é possível criar um padrão através da disposição dos triângulos. E finalmente, na fase 5, o usuário precisa usar as 4 cores em cada quadrado, sempre correspondendo à combinação do joystick, tanto em cor como em lugar. Ao final, cria-se um novo padrão. Uh, até que enfim, <risos> nossa, doeu meu cérebro. Bom, eu devo admitir que no geral foram 10 dias extremamente desgastantes, mas eles também foram muito desafiadores, já que todo dia surgiu mais perguntas do que respostas. Mas se me perguntassem se eu faria tudo novamente. Bom